Domingão, dia de vídeo das ursas. Bora lá, bora lá. Godam <tipos> <tipos> Bom dia, estranhas! pau! No vídeo de hoje, vamos fazer um outro tutorialzinho de peruca. Que eu não paro de pesquisar sobre isso, eu só sei fazer isso ultimamente. Tô amando, gente, porque os resultados ficam cada vez mais lindos. Tipo, não tem como não amar. <risos> Terror nenhum pra elas. Tem que aturar. Esse aqui é um vestido da Maria Gueixo. E, no, e hoje, especificamente, a gente vai fazer um tutorial juntando duas perucas. Que eu vi um cabelo maravilhoso da Nick Doll, aquela drag do RuPaul. E era um cabelo bicolor. E eu assisti recentemente o filme da Cruella. Queria um cabelo bicolor, não queria gastar dinheiro. Falei, boa, vamos juntar duas perucas, vamos fazer nosso cabelo cruela a la desgraça. É, são duas perucas sintéticas, uma loira bem curtinha, uma morena super comprida, lisa. E com repartição lateral as duas, só que eu ignorei isso. Fiz uma repartição central aqui, foda -se. Vamos do jeito que a gente consegue. Eu demorei um dia e meio pra fazer essa peruca. E foi difícil editar, o editorial ficar com cinco minutos. <risos> Mas tá aí. Comenta aqui embaixo se tem algum outro tutorial, algum outro tipo de penteado que você gostaria que eu tentasse fazer aqui. Porque é tudo tentativa, né? Lembramos, não sou profissional disso. Tô aprendendo aqui, mostrando, trocando. É isso aí. Vamos nessa? e bora pro cabelinho bom a gente vai precisar dos básicos para um penteado que é a peruca né no caso essas duas vamos usar babyliss, laque, spray de cabelo, escova raquete, pente fino, presilhas e grampos vamos ó essa aqui é a nossa primeira peruca na verdade é a segunda que vai ficar em cima ela é bem basiquinha, eu já usei outro dia, tá sim. E essa aqui é a peruca de base, né? É a que vai ficar na cabeça, de fato. Também usei no meu aniversário. Precisa zerar, né, gente? Vamos zerar aqui rapidinho. É, tem tutorial disso aqui, vou pôr no card pra vocês. Mas eu tô recetando a peruca. Ó como ela fica recetadinha, zeradinha. Bem linda. Agora a gente vai fazer a repartição da franja Que é a última coisa que a gente vai trabalhar Então é, eu vou dividir a franja bem no meio certinho E vou pegar de tanto de cabelo uns 2, 3 centímetros para trás E separa, né? Próximo passo é calcular aqui onde vai a segunda peruca Vamos encher ela dentro para facilitar com o um saquinho mesmo Bem pobreza Pra começar a prender ela aqui e vamos prender ela toda com grampo e em X né sempre dois grampos cruzando assim fazendo X para prender bem forte e isso porque a gente vai desmontar ela né logo um dia agora se for para ficar permanente é melhor usar aquelas abraçadeiras de plástico sabe que chama Hellerman que aí fica definitivo né e aí prende tudo fica assim ó Uma vez presa, vamos fazer aquilo que todo iniciante de peruca tem medo De chavar a peruca inteira, desfiar ela inteira para dar volume E depois vamos voltando e organizando tudo Se você não sabe fazer isso, tem um vídeo aqui no card que eu ensino como desfiar uma peruca E aí volta tudo ao normal com laque e fica assim essa lindeza aqui o topo pronto, vamos começar a separar a parte de baixo agora, separar um centímetro na frente, igual sempre E eu começo com as mechas de cima já, para ver como que eu vou encobrir o cabelo loiro E vou posicionando mecha por mecha ali para trás, que a gente vai fazer um coque banana na nuca Sabe o que é o coque banana, meu amor? Pesquisa os anos 80 que você descobre <risos> Agora vamos trabalhar aquele um centímetro de acabamento, que é igual o que a gente acabou de fazer. Só que a gente vai fazer com mais cuidado, porque é a parte que vai ficar visível, né? E aí, prende ela atrás junto com o resto do cabelo e marca tudo bem no meinho aqui, que vai ser a divisão do nosso coque. <música> A gente vai travar todo esse cabelo bem no meio da nuca com grampo, ó, é só ir penteando e travando o cabelo, coloca quantos grampos é necessário. eu pus um monte, ó, como a gente pode ver aqui, e trava tudo no laque, no final, fazendo isso nos dois lados, você vai terminar com algo parecido com o <risos> Agora a gente vai fazer a virada do coque banana, né, dá pra fazer por cima ou por baixo, é, é o jeitinho, gente, não tem uma técnica para explicar, você tem que fazer a manobra com o dedo aqui, ó, igual eu tô mostrando, e travar isso com o grampo dentro, para não aparecer o grampo, então, você tem que laçar o grampo por baixo dessa mecha, ó, igual eu tô mostrando aqui, e aí vai travando mecha por mecha, de, de cima para baixo, Gente, vai passar aqui um, um vulto, mas relaxa, viu? É só meu segurança fazendo a ronda. <risos> A última mecha a gente vai enrolar no rabo de cavalo pra dar o acabamento final. E tá vendo esses cabelinhos que sobraram aqui? Ou você prende eles, ou você corta. Toda a peruca vem com esses cabelinhos de nuca. E trava na beleza. Mentira, trava no laque. <risos> Toda hora. E vamos finalizar com a franja. Como a gente quer uma estrutura alta, a gente precisa desfiar primeiro toda a raiz dela. E depois alinhar todos os fios, igual a gente fez no capacete loiro. Pra depois começar a dividir ela em dois e uma pra cada lado, igual na referência. Eu gosto de marcar a entrada do cabelo meio para trás assim que eu acho chique, mas aí fica a critério. Em seguida, vamos ajeitar o caimento para cada lado, né? E vamos bater um baby lise nas duas mechas para gente ter as curvas para fazer a decoração final. E por fim é só soltar o Baby Lise E ir encaixando as curvas ali né? Que ele já vai fazer organicamente Vai encaixando E fazendo a decoração do acabamento do penteado Essa parte é a que mais demora Eu demorei umas duas horas só fazendo isso E cada curva que você coloca Você bate spray pra ela travar lá E vai indo até o finalzinho a Gente, ficou o um máximo, sério mesmo. Eu tô passado com o final dessa peruca. E assim terminamos o penteado. Pra terminar bem digno mesmo, vou chamar desgraça. Vem, desgraça, termina o vídeo. Gente, vim aqui dar um tchau pra vocês Amei meu cabelo novo Babado Esse é o vídeo de hoje Terminando com chave de bosta ah. <risos> E como todo vídeo, não se esqueça Se inscreve aqui no canal se é sua primeira vez aqui se você já é remanescente, não esquece de dar o um like. O nosso suquinho do like, o YouTube dar mais esse canalzinho aqui. Se quiser acompanhar as redes sociais das bichas canal As Ursa, sem S no final, tanto no Facebook quanto no Instagram. E se quiser lá dar um biscoitinho pra mim, ver mais de desgraça ver mais do meu cavalinho, do Enzo, entra lá no meu Instagram. É, Enzo Cunha, tudo junto. Tá bom? É, tô linda! E é isso, gente. Nos vemos no próximo domingo. Com muito mais viadice. Com muito mais drag queen. nessa energia gracinha aqui. Que a gente carrega, tá bom? Beijo, beijo. Tchau! <música>